Gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser o aniversário do Todd yeah! Ele tá fazendo 10 anos Eu vou deixar, eu vou mostrar pra vocês Ele tem até uma carteira de identidade Só que a gente fez há muito tempo Então já tá desbotando Essa é a vela que a minha mãe tava procurando, gente A minha mãe tava procurando essa vela aqui, ó Que a gente tá fazendo, minha mãe no caso né? Ela tá fazendo um bolo pra ele tudo, gente Um bolo de cachorro, tá? Olha, gente, essa vela aqui que ele tava procurando. Eu não sei o que ela tava procurando Essa vela, sendo que tem um 1 um e um 8, né? Mas eu vou avisar ela. Mãe! Só okay. pega que eu achei a vela. Okay. Achei a vela, mãe. Só que, só que é um 1 um e um 8. Okay. É branca, só que é um 1 e um 8. Okay. Foi pro meu vídeo. Olha gente, aniversário antes. E ele tá porque que a mamãe entrou ali, né? Aí ele fica doidinho. A gente tá fazendo... A gente vai fazer uma festinha, sabe? Nada demais. A cidade dele. Aqui, gente. A gente fez há muito tempo, então ela tá desbotada. Mas, aqui... Okay. Na época, meu pai não usou uma foto dele, nem uma digital dele. Mas eu acho que eu vou, a gente vai fazer uma nova agora. E aí eu vou ver. a gente vai usar a foto é, dele mesmo e a digital dele mesmo, né? Aqui atrás tem as informações que eu vou embaçar ele. Pra... Mas foi meu pai que fez. E ficou muito legal, sabe? Gente? A gente tá aqui fazendo uma coisinha uma coisa pra ele. Gente. Ai, gente. Olha o que eu comprei de presente. Olha o que eu comprei aqui, que presente pra ele. Aqui gente O pratinho que a minha mãe acabou de pegar A gente vai botar o bolo dele Não tô aparecendo aqui gente Mas que importa que eu tô mostrando A gente vai colocar esse negocinho aqui No, no bolo dele Que é pra esquentar Aí a gente comprou Esse negócio aqui pra botar no bolo também E gente, olha Esse presente Que eu comprei pra ele Gente, nossa Olha isso Olha o tamanho desse osso É muito grande e é muito pesado Ele não viu nada disso que eu tô mostrando aqui pra vocês, gente Porque é tudo surpresa Olha aqui por dentro. E ele não é aquele osso de borracha, sabe? De, sabe, esses ossinhos brancos que vende? Então, Não é de borracha Esse daqui parece de carne, sabe? Um negócio bem... Hum. Acho que eu vou botar tipo numa sacola alguma coisa Que aí ele vai... Aí eu vou dar assim como vai estar com cheiro, né? Ele já vai tentar abrir, então eu vou dar, ele vai ficar rasgando pra tentar abrir. E, e aí quando ele abrir, pam, vai dar de cara, né? É claro que eu vou botar dentro dessa cola sem esse plástico que vem, né? Que aí ele já vai abrir essa cola e já vai ter um sorrido pra ele comer. É a fêmea, Ai, é a fera, né? Bate em cima, bate em cima. Tá, tá. Gente, chorando gente Não, a gente Gente, se vocês não viram ele brincando assim as bolinhas de coração é Eu postei no Instagram dele Tá grande ele tá indo uma descrição Aqui! Uuuuh! Cuidado! Cuidado! está Já não tem nada! né? Eu eu Zinho, uhum. Aí botei o fígado uhum. E agora Eu tô botando Uma, uma uhum. farinha ali de aveia Pra ver se endurece Porque tá muito mole. Mas não botar muito não para não estragar Não, estragar não estraga não Só que a farinha de aveia faz Soltar um pouco no peixinho Ai, ai Uma boa você já bota Eu sei se eu vou deixa lá vou tomar custe-me também essa vida tá vamos fazer isso de mim de mim vamos aí vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Bota aqui, ó, o bolo aqui e a cadeirinha aqui. é a ah, gente, eu esqueci de falar, mas o aniversário dele é dia 10 do 10. O ano eu vou deixar aí na tela, porque eu esqueci. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. E a gente comemorou a data do aniversário dele. Errada, simplesmente isso. Minha mãe nem sabe disso, eu acabei de descobrir. Eu fui pegar a identidade dele pra colocar o ano aí. Como eu falei, eu tinha esquecido, né? Pra, peguei ali a identidade dele pra colocar o ano em que ele nasceu. E ele não nasceu no dia 10 do 10. Ele nasceu, sabe que dia, gente? Dia 7 do 10. Não nasceu dia 10 do 10, gente. Ou seja, a gente comemorou no dia errado. Mas, gente... É... Não, não é muito longe, né? Então, tudo bem, né? Pode com certeza. Pode ser que ele vem. Não, parece é assim mesmo. Parece sim vai com a primeira sozinho no bolso Só tá esquentando assim Vai cair Só que vai tá de novo Mãe, bota, bota ele ali, vai tá. Foi botar ele, do lado. É, viu? ele nem olhou pro biscoito, agora ele pegou. Pegou, pegou. virou um castelo. Mãe, eu achei, ficou pa... eu achei que esse bolo ficou parecido parecendo um castelinho, sabia? Ficou. Uhum. Ficou. Ai, ficou dia. Dia. E agora a hora do presente. Não deixa ele Não? terminar de comer. Ah. É porque é porque o presente também é uma comida, mãe. É, então, é uma que... sobremesa. É. Né? é uma sobremesa que vai dar por mês. Ou será que eu dou agora? É, Dá agora pro seu pai, depois vai embora. É. Então. Ele vai ficar Hã? Ele vai ficar doizinho. Hã? Como que eu fiz? Sim, eu tô... Anguzinho. Fígado tô... de boi. Aí depois ficou muito mas... mole, eu botei a veia. Eita, cara, eu não consegui levantar isso. <risos> Olha o presente <risos> do Todd. Eu só que você deu com o plástico, agora mexe a mão e vai tirar o plástico. Uhum que eu dei pra ele razinhar o plástico. Será que ele vai conseguir? Ele não tem como interessante pra fazer. <risos> Nossa, eu acho que esse é o melhor aniversário dele. Ah. Olha ele ele comendo um palitinho. <risos> olha ele comendo um palitinho, palitinho. Hum, que gostoso, gente. Que, melhor. que, que delícia! Palitinho. Melhor aniversário! É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora O Todd é uma fofura é uma fo fu é. é. Você criou uma música pra ele Ai, ah, é que bonitinho Ai, é. aninhos Agora ele tem que ele tinha com ele não vai ver o um presente, não, Tô? Você <risos> <risos> é hein? Não. Já deu no bolo, já tá deu no bolo. Sua irmã queria ter o presentão, comprou o um presente pra você, biscoito colorido, porque eu não comprei nada. Só dei o bolo. É. <risos> e meu pai deu o biscoito. Meu então, pai deu o biscoito salgado. Fazer irmãzinha ali, queria? Lá, lá, lá, lá. Aqui tem fechado, pode. Ele morre em tudo e quase. Arrasou, hein? Ah, tá, tinha que ir é atirar, mas não vai conseguir. Olha só o presente. acabou de almoçar? o bolo? Para dentes. Não fazer, se morder, A vai ter que até ficar mole. que esse daí não terminar Ele tá pensando como é que já fez. vou ter ração no meio do bolo? Batendo com pra ficar mais oh, diferente. Olha, tá. Tá tá nem vai se interter se vai ser pra ele um prato cheio uh -huh. ali, eu Porque, Que ele É mais que ele nervoso Porque antigamente eu comprava limonade, não tinha na E, e pegou tá eu, eu, assim. eu faço? <risos> Me ajuda aqui Eu faço é. É. é Ele já está querendo mesmo O o não, Para não. Não, é uma pergunta. O... Eu vou tomar aqui. Parabéns! Socorro! Tá assim Tá, a É, o tô, não? Olha, gente, vamos Depende, uhum. Depois, opa, Eu estou de casa. Da Já tá casa, é. ah. uhum. <risos> Me ajuda pode né? <risos> <risos> Me ajuda ele por favor. Me ajuda. fazendo <risos> comigo? É. Então, é que... eu a bola de novo. pode ser carne moída, pode ser com um tipo de carne aí você bate, vai, vai dar é uma fermentada, uma coisa vai você na carne você vai ajudar, que com o estou mistura o pãozinho, aí depois dá uma farinha eu vou ter uma farinha também bem no meio, pra dar um pouco de consistência e vai também, vai ter uma ração suma aqui, né e feita com uns cutinhos coloridos de aforo mesmo Nossa, do lado da nossa casa vem tudo junto, e a gente tão nem sentindo Vamos até agora, vamos Vamos a gente vai deixar o ônibus lá fora. Já tô todo feliz, todo feliz, todo. <risos> Ai, delícia. Ó, gente, a gente tá botando aqui fora porque... Não, né? Ele vai ficar ali um tempão. E ele gosta de comer essas coisas aqui fora. E esse a gente vai terminar de botar... Minha mãe Oxi. vai botar esse resto aqui na ração dele. Ai, que isso. Esse osso, levou é um susto Não, mãe vai pegar esse osso de aniversário Não oh. oh. pode Pode, pode oh. oh. Pode não Pode não tá Não, é seu ai, ai, ai, que medo Tá bom, não vou pegar só. Ele tentou puxar o osso Olha só ele, Ele deu tentando o puxar o osso Olha o que deu, vai cair Vai cair lá no é. céu. Você vai cair, cara Ele tentou Ai, ai Toddy Ele vai proteger esse osso o com é? o Ender. Ele tentando comer o osso Não, segue o Ele o tem velho. Vai, vai quebrar sim. Vai quebrar a dentadura Ai, ai então, gente, esse foi o videozinho do, do aniversário do Todd de três anos. Foi uma coisa, uma coisa mais entre nós, assim, com ele, tudo. batendo um parabéns, deu um bom presente, tudo. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Entre, é. entre nos juntos. Que isso, mãe? É. é. Entra no nosso Instagram, que tá aí na descrição, o meu dela e do Todd, tá? Então é isso, gente. Tchau! Aqui pra Tchau. É, então, aconteceu uma coisa com o Todd depois desse dia Eu acho que foi no dia seguinte ou dois dias depois desse dia Eu não sei direito, mas foi assim, foi bem perto desse dia é, Que ele foi atropelado é, Ele foi atropelado por uma moto O cara nem parou a moto, saiu direto e esse vídeo é, eu tinha editado antes de tudo acontecer, né? E tudo. Então é isso, né, gente. Aí tá passando as fotos, né? Aí eu vou. Passou a foto, né? De como ele tava. Ele já fez a, ele já fez a cirurgia, gente. Ele. Já. Ele chorou muito na hora, é claro, né? Gritou muito. Que deve ter doído muito, eu imagino, né? Ele quebrou o braço esquerdo, mas como tá aí na foto, né? Aí na foto foi. Essa foto aí, foi no dia que aconteceu. Na hora que ele tava lá na na primeira.. Na primeira doutora, foi no dia que aconteceu. Na hora que aconteceu, assim, que ele tava lá no, no veterinário. Aí ela fez esse curativo, ela ainda tava fazendo aí nessa hora, deu remédio para dor, passou o remédio né, para ele tomar e isso aconteceu com ele sábado e eu acho que o aniversário dele foi quinta-feira, eu acho, que a gente comemorou no caso né. E a, a cirurgia que ele fez foi terça-feira, aí ele fez a cirurgia terça-feira e ficou internado lá e depois ele do ar, e agora ele já tá melhor, gente. Ele antes tava, tava comendo na seringa, minha mãe tava dando comida na seringa, com sopa que ela fez. Tava dando água, leite, tudo na seringa, na seringa. Mas agora, gente, ele já tá bem. Eu quero agradecer a todo mundo que apoiou, que tava mandando mensagem. E, gente, as pessoas que ficaram sabendo mais, assim, além do pessoal da minha família, né? É, foi mais pelo Instagram, né Então o Instagram a gente tem tá na descrição Então por isso que não teve vídeo é, Duas semanas sem vídeo, né Não teve vídeo essas, essas duas semanas Por causa que Aconteceu isso com ele E também porque o editor aqui O computador Deu um... um o tipo, notebook deu um negócio doido aqui Mas enfim, gente é, Mas agora essa semana já vai ter vídeo Tá salvando o vídeo daí Do aniversário dele, né Que é isso que vocês estão vendo e é isso gente, eu quero agradecer a todo mundo Obrigada para quem apoiou para quem tava Mandando mensagem, perguntando pra, Por todo mundo gente Que tava orando por ele Que tava, enfim, apoiando A gente, apoiando ele Muito obrigada gente, muito obrigada mesmo Tá É, é todo mundo Muito obrigada, muito obrigada Mesmo E é isso gente, então eu tô falando isso no final do vídeo, porque eu já tinha editado esse vídeo, então eu coloquei isso no final. Mas, é isso. É... Ele já tá bem, ele tá comendo, tá indo no banheiro normalmente. É claro, ele ainda tá ficando dentro de casa, a gente ainda tem... É... Eu ainda f... tô ficando acordada quase a noite inteira com ele, né? Mas é porque tá dentro de casa, então... Quando ele quer ir no banheiro lá fora, né? Ele começa a chorar. né? Começa a chorar e ir pra porta... E então eu tenho que ficar acordada para poder, quando ele chorar, eu tenho que vir aqui agora os meus pais, avisar ele, pegar ele no colo e botar lá fora, né? Ele vai, faz as coisas dele, depois meu pai vem e traz ele de volta. Mas é isso, gente. É, eu vou deixar uma foto aí de como ele tá nesse exato momento. Oi, coisa linda. Oi Gente, eu achei eu, eu achei que eu ia chegar aqui no quarto ele iria estar tá deitado ali. Ai, gente, eu achei que eu ia chegar aqui e ia ver ele deitado ali, mas não, já tava, já tava vindo lá pra sala, chegando aqui, olha como é que ele tá, ele tá um lindão, já tá andando, eu já tô andando, eu não gosto de câmera eu não gosto de câmera Olha a patinha nele, como é que tá, ó, com esse negócio aqui, a gente tem que trocar esse, tudo isso aqui de dois em dois dias. Tá, Para vocês verem. Mas ele já tá melhor, já tá isso. Muito obrigada. Um beijo.